Oi, aqui é o Daniel. E essa semana eu estava conversando com um cliente é, de origem japonesa, ele tem uma família japonesa, e ele me ensinou uma palavra muito bacana que eu quero compartilhar com você. Ele me explicou é, sobre a palavra Kaizen. Existe inclusive até uma empresa chamada Kaizen, mas ele me explicou é, o que significa essa palavra. Essa palavra significa é, uma evolução constante, é, você ser, ser melhor a cada dia. E muitos japoneses e descendentes japoneses eh, seguem essa palavra, Kaizen. Por isso que é muito comum eh, a gente até brincar. Nossa, parece um japonês, parece um asiático, é muito inteligente, ele é muito fera, ele toca muito, muita guitarra. Tudo que um asiático faz é, é muito bom. Porque eles têm essa filosofia em mente de Kaizen. E aplicar o Kaizen dentro da família, dentro do trabalho, dentro dos relacionamentos, dentro do, dos aprendizados que eles possuem. Por isso que eles conseguem evoluir muito, muito, muito, muito. Porque a ideia é que é, dentro desse Kaizen, você seja melhor do que o seu dia anterior. Mas é, o processo de dia após dia, disso acontecer dia após dia, faz com que num intervalo de anos a evolução seja enorme. Então, se você ainda não usa o Kaizen na sua vida, aproveite e aplique essa técnica. Porque eu tenho certeza que... É, se você fizer isso hoje e amanhã e depois de amanhã, essa, essas pequenas evoluções que você terá na sua vida, daqui a algum tempo, elas vão se tornar uma grande evolução. Então, o vídeo de hoje é sobre o Kaiser, Espero que você tenha gostado dessa dica. É, se você gostou, se você quer aplicar o Kaiser na sua vida, é, clica aqui embaixo em curtir, é muito importante você compartilhar essa mensagem. Clica aqui é, também para comentar, deixe seu comentário. E se você quiser também pode colocar alguma sugestão de tema que você gostaria que eu gravasse aqui no canal, tá certo? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!